Olá a todos, meu nome é Lia, eu sou psicóloga, sou concursada da prefeitura é, de um município do interior de São Paulo. Eu queria contar um pouquinho dos desafios que eu tô tendo né, durante essa pandemia. Acho que especialmente porque eu fui realocada né, de um serviço para o outro por conta da gravidez é, de uma psicóloga. É, então eu trabalhava no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no CRAS, e precisei ir para o serviço de acolhimento né, da prefeitura. É, e aí começaram os desafios mesmo, né? porque Acho que primeiro porque as crianças e adolescentes não estão podendo é, frequentar a escola, né? É, eles estão tendo aula online, é, mas assim, é um desafio porque nem todos têm celular e o, o computador da casa está quebrado. É, então, os educadores também estão sendo muito desafiados nesse sentido, né? É, a rotina da casa mudou muito, né? Os adolescentes e crianças não podem sair da casa, não podem receber visitas, familiares não estão podendo né? visitar. E o que isso tem gerado, sim, algumas consequências dentro da própria casa, né? As crianças e adolescentes ficam mais entediados, e é, a geração de conflitos também aumentou muito, né? é, tanto entre as próprias crianças e os adolescentes, e entre as crianças e adolescentes e os educadores sociais. Né? Então a gente também tem sentido que está precisando dar mais apoio né, para esses educadores sociais. É, e algumas estratégias que a equipe técnica pensou né, para melhorar essa convivência, essa, essa dinâmica da casa foi propor rodas de conversa para os educadores, né, entre a equipe técnica e os educadores, numa forma assim, de, de capacitar ou de supervisionar né, essas ações que eles é, precisam ter lá dentro. É, a gente solicitou um educador físico específico né, para as crianças e adolescentes da casa, e justamente nessa promoção né, de, de saúde mental, de saúde física mesmo, nessa manutenção, né? A gente tem tentado promover esse diálogo e esse, essa manutenção do vínculo entre as crianças e adolescentes e os familiares ou amigos através de tecnologia, né? E, é, propor também para os educadores que eles façam assembleias com os, as crianças e adolescentes para promover o diálogo, para promover a autonomia, para promover esse direito de cidadania que eles têm. É isso, obrigada.